Estamos a realizar uma série de overrides de template e para este episódio vamos fazer um override não para controlar o aspecto como tem sido até aqui, o output, mas para limpar markup. Eu estou a falar do, de um exemplo que está relacionado com os campos no Drupal e que por defeito imprimem uma série de divs. Consultando o campo relativo à imagem, verificamos que um, temos três níveis de div, o div que um, imprime o tipo de field, o nome do field e uma, uma outra série de atributos, temos também um que um, agrupa todos os itens, no caso de haver mais que um item por um, campo, ou seja, multicampo, e uh, finalmente uh, um div que um, abrange e contém propriamente o, o conteúdo, neste caso, a imagem. Uh, nós podemos evitar este tipo de, de apresentação dos fields e diminuir esta carga de divs, um, limpando uh, o markup. Como é que o fazemos? Fazendo um override ao nível de template. Evidentemente que estes uh, divs que são gerados automaticamente uh, através uh, do Drupal, do sistema de streaming do Drupal, não ocorrem só ao nível dos fields. Uh, podemos consultar, por exemplo, aqui a sidebar, que é uma região, e uh, a própria template de, da region também ela cria uma série de divs como estão a ver, ela gera também procedivos, si os blocos, a mesma questão se coloca. E alguns dos elementos aqui já estão depurados, porque nós estamos a usar templates já editadas e com overrides. Para termos ou para limparmos estes divs do, dos campos Field, até para que possam receber o CSS como é esperado do tema estático, vamos usar um override template do tipo field.tpl.php. E porquê esse template? Uh, consultando o elemento do Themer Info e clicando no, uh, em qualquer campo, nós uh, temos a indicação de que o que está a renderizar não é efetivamente uma template. Eu posso clicar na imagem. Aqui no texto temos sempre esta função, que é uma theme function. Uh, que é a função do ThemeField que está a fazer a renderização, o output. Uh, significa que o Core, e se consultarmos os nossos dados no Core, em, na instalação em Models Field, não está a utilizar a template field.tplphp. Aliás, se abrirmos a template vamos eh, encontrar este comentário que indica que os files, portanto este, este fecheiro, não está a ser utilizado para a renderização dos campos, no entanto pode e deve ser utilizado caso queiramos fazer overrides. Um, este é o código por defeito e o que nós estamos a ver aqui é que temos os três níveis de divs, Tal como uh, o esperado, ou seja, o nível superior, o nível uh, dos field items e depois o field item em específico. Se repararem, cada nível está a fazer o print automático das classes e dos atributos. E é isto que cria, digamos, depois no output, um, este tipo de uh, divs uh, como nós já um, consultamos aqui, portanto uh, estas designações extremamente longas e um, estes três níveis de divs. Como é que então podemos fazer o override? Vamos utilizar esta template. Um, o que fizemos foi copiá-la e colocá-la no nosso tema, uh, mas editando-a limpando-a das classes e dos atributos. Apenas deixamos a level para o caso de haver lugar a etiqueta para ela ser imprimida e depois é renderizado apenas o item sem mais. Significa que quando estamos a usar um template que vai apresentar ou que vai usar um div específico, uma classe, um id, seja o que for, nesse template e ele vai respeitar e não vai imprimir os, de, os, os divs eh, default do Drupal. Portanto, desta forma simples, fazendo uma edição simples desta template base, eh, nós modificamos o output dos fields. Vamos fazer esta operação, copiando o field TPL para o nosso tema vamos ao site, fazemos um override, um override, ou seja, um limpar a caixa e uh, consultando o uh, campo novamente vamos ver que ele se apresenta muito mais limpo já temos apenas um div, segue a imagem Toda a estrutura é aquela que nós esperamos, com as secções que criamos no HTML, com base no HTML do tema estático. E um, há aqui um pequeno pormenor que eu quero chamar a atenção, que é, se repararem, cada campo está a ser renderizado com este data THMR. Isto não é mais nada menos que o Theme Developer. Se nós desligarmos o Theme Developer, portanto, é uma outra implicação desta ferramenta. Portanto, o, o markup, na realidade, ele está limpo. Vamos fazer o refresh. O Theme Developer tem sempre que ser usado comedidamente que ele interfere bastante no, no sistema. E uh, agora temos o limpo. Portanto, é apenas um apontamento, pode acontecer de estarem a utilizar e estranharem aquelas classes. Uh, é uma classe extra que ele uh, introduz, um, um elemento, não sei se deva chamar de classe, porque não é propriamente uma classe, mas é um elemento, uma informação extra que introduz em cada uh, div em cada elemento, neste caso aqui nos parágrafos e aqui também nos próprios divs e pode criar alguma confusão. De qualquer forma, o que aqui nós conseguimos com este override do, através do field TPLPHP é um output em termos de, de field muito mais limpo e muito mais próximo do nosso tema estático, do nosso tema modelo. E uh, há quem utilize uh, os overrides de templates também para outros elementos como blocos, regions. No nosso caso, uh, aplicamos só no caso dos fields, porque são mais sensíveis e nós queremos efetivamente que eles recebam o CSS, tal como uh, definido na, no tema Fresh Speak, convertido para Drupal.